oi minha gente tudo bem então hoje eu venho trazer para vocês um santo remedinho é um remedinho caseiro para quem tem problemas com hemorroida esse não é só um remédio caseiro que serve só para hemorroidas esse esse remédio caseiro você pode utilizar para várias coisas ele pode estar tratando vários problemas de saúde que você tem né então que nós temos né todo mundo é algum dia tem algum problema de saúde então esse remédio vai ajudar e muito tá então esse remédio caseiro é, é o melão de São Caetano né acredito que todo mundo também conhece né e mas tem muitas pessoas que não conhecem, não sabem dos benefícios que tem o melão de São Caetano. Então, as propriedades dele são muito boa. É, esse remédio ele pode ser utilizado é, não só para tratar, né, o, o as hemorroidas vai ajudar muito, né, a você tratar os problemas de hemorroidas. Ela também pode ser utilizado para tratar tumores já é comprovado cientificamente que é um é um, uma planta excelente né para tratar as, é, vários tipos aí de, de, de problemas de saúde e é, tumores no pâncreas ele é um ver é um vermífugo muito bom também para tem para quem tem problemas pulmonares é um excelente anti anti inflamatório para faringites também, para úlcera, para dor de ouvido, para dores de reumática, ele é contra a picada de inseto, é, para TPM, quem tem problemas com a TPM, né? Ah, as mulheres também que, né, que, que sofrem aí com com os problemas aí, né? Depois dos 45, 50 anos, né? as mulheres que sofrem com os calorões, então, é uma excelente opção tá usando esse é, chazinho aqui do, do melão de, de São Caetano. Então, ele também é um... para quem tem reumatismo, é uma excelente opção, você pode estar tá usando também. É, ele é um depurativo do sangue, é... Ah é um anti-inflamatório, é, ele é afrodisíaco tá tanto né para homens quanto para mulher também homens aí ou mulheres que têm uma baixa libido né é um afrodisíaco, afrodisíaco excelente é, então para quem tem problemas de pele ele pode ser usado também para é, aí para quem é, às vezes sofreu uma queimadura ou coisa parecida você também pode estar tá usando ele é, como fonte aí para para aliviar né as, as queimaduras aí tratar a ferida da queimadura também então as propriedades e, e, e no que você pode usar é, são muitas né então é muito muito simples então para hemorroidas ele é um excelente tratamento tá pessoal então você vai usar esse esse chazinho durante uma semana ou uns 10 dias você pode tomar de uma a três vezes por dia tá E como que a gente vai fazer muito simples para você preparar esse chá é muito simples você vai usar um litro de água tá um litro de água duas colheres de sopa tá da erva da erva do melão de são francisco você vai colocar para ferver Tá, essa água é quando essa água tiver em fervura levantando fervura. Você vai colocar duas colheres de sopa. Tá, da erva, duas colheres de sopa dessa erva vai abafar e vai deixar por 10 minutos mais ou menos. Tá, deixa ali ele criar infusão ali entrar em infusão por uns 10 minutos. Depois você pode coar e você pode beber esse chá umas três vezes por dia até você pode beber um litro por dia é uma excelente é, opção para tratar várias doenças tá e não esqueçam que ele ele pode combater até o câncer tá então ele pode eliminar o tumor tá e é, renovar as células também é muito bom e até mesmo para emagrecer também é uma excelente opção para o pessoal aí que quer perder uns quilinhos tá então é isso tá gente espero que vocês tenham gostado não esqueça de fazer porque não deixe de fora é um remédio natural tá não vai trazer não vai fazer mal algum pelo pelo contrário os benefícios são inúmeros que ele pode trazer para sua saúde tá então não esqueça também de compartilhar esse vídeo é, para mais pessoas né com todas essas informações e com tantos benefícios que tem essa planta pode ajudar mais gente tá então espero que vocês tenham gostado espero que vocês façam e não esqueça de dar um curtir aqui no vídeo deixa aqui no comentário também se você quer alguma dica de alguma planta para algum problema de saúde que você tenha tá espero que vocês tenham gostado e deixa um gostei aqui no vídeo tá ok Pra ajudar a gente do canal aí ah, também quero avisar vocês é, não deixe de conferir a descrição aqui do vídeo tá que tem mais receitas é, para várias para tratar várias várias coisas né também eu sempre estou postando receitas novas aqui no canal e não deixe de conferir a descrição aqui do vídeo tá e também tem alguns e-books com, com, com, com dicas excelentes aqui, não deixe de conferir, alguns livros também, né? Sempre está é, tudo colocado aqui na descrição do vídeo, tudo específico para o que, que vai ser aquele tratamento, tá ok? Então, um grande abraço e até mais!